Olá meus amigos, minhas amigas, olha só gente, esse pé de mandacaru aqui, ó, ele tem o fruto bem vermelhinho aí, ó. Só vou puxar aqui o zoom, ó. Bem vermelhinho. Aqui, gente, esse milho aqui, ele não tá perdido. A chuva se vier agora chover, ele vai ainda ter uma boa safra, porque ele não passou do tempo ainda. O outro celular acabou a bateria, a gente ligou aqui o celular secundário, né? O celular que a gente começou a trabalhar e vamos aí ver se a gente co consegue filmar a casa, gente, isso é muito importante, maravilha, a chuva aqui, gente, é fina, não dá, olha gente, nós estávamos pertinho da casa, mas não deu para filmar, isso aqui é uma casa antiga, deve ter mais de 100 anos, e as pessoas se mudaram, arrancaram o telhado para fazer outro, outra, outra casa, a madeira devia ser madeira de lei, muito boa, então, eles aqui na frente tinham um pé de árvore muito grande, ó, então vamos lá, Vamos lá, ó, com muito cuidado, para não pisar na, na, na, na plantação. A plantação está tá aqui um pouco falhada, então vamos poder andar com tranquilidade. Aqui tem um porte de, de, de energia. E essa casa aqui, ó, toda casa, gente, do nordeste, do nordestino, ele fazia a casa. E ele fazia uma calçada. Em redor da casa, e muitos na frente. Algumas tinham alpende, ó. Então aqui era uma calçada, com dois tijolos aqui, ó, e fazia aqui a casa. E eu vou mostrar aqui pra que vou ver se não tem algum bicho aqui. Ó, o... o aqui chamava-se de cachio. Não era portal nem batente, não. É uma casa feita sem coluna, gente, ó. Você vê que não tem vigamento, não tem coluna, não tem nada. Aqui tem umas trinca, porque é muito antiga. E aqui, ó, o pedreiro deixava essa madeira. Isso aqui, é o meu, a minha primeira porta que eu coloquei no, no lugar, era assim, ó. Com, chamava aqui chapu. E vinha aqui com prego e pregava aqui, ó em assim. Essas casas aqui geralmente elas eram meia banda, como se fosse uma janela, ó. duas pedaços de porta. Aqui tinha um, um alpendizinho também, ó. Olha a, a marca da esteira ali, ó. Então tinha um alpendizinho aqui, ó. Isso aqui era as linhas, pedaço de linha aqui do alpendre aqui, ó. Então esse alpendre aqui de vida. Aqui, ó. Esse buraco aqui, ó, era um buraquinho do da, da estaca. Não é de concreto não. Isso aqui geralmente é de madeira. Agora eu vou, como eu tô de bota, gente, com muito cuidado. Oi. Eu vou entrar aqui, ó. Passou, o Manéu vai falar alguma coisa aí, ó. Quero falar algo. Geralmente os fazendeiros, eles sempre costumavam fazer um, um casarão, aqui na época chamava de casarão. Com a visão panorâmica de frente para o, o. Nascente? Não, de frente para o açude, para as pessoas não virem roubar peixe. Ah sim, para ele ficar olhando, né? Ficar olhando. Que é que eles faziam tudo de frente no açude para eles ficarem vendo tudo, né? É sempre no lugar mais alto pra eu tiver, tiver visão. Zé, e Manel e, e também tem uma lógica. A casa aqui de frente pro açude fica de frente para a parede do açude para ele ver quem tá chegando também, né? Quem tá chegando. Então é assim, toda a frente da casa geralmente é assim. Então, legal. Então, a casa, tá, aqui tá tá, tá tá, limpinho. Eu tô de bota, ó. Tem Vamos. mais de 70 anos essa casa, sabia? Tem mais de 70 anos? Tem mais de 70. Beleza, então eu vou aqui a casa toda rebocadinha, ó. E aqui, gente, ó, aqui... Olha a, a, aqui as vergas da casa. Tudo feito de madeira aqui, ó. As vergas. Rachou que tá com muito, muito, muito, muito, muito anos, Mas a casa aqui, mano, pela que a gente vê aqui, não tinha armador na casa, né? Não, não. Não, não tinha, armador, né? Não. não, né? Aqui, ó. Então, para cá, armador. Ó, já, aqui, ó, as portas aqui, ó. Então, gente, aqui muito legal. Um vídeo bacana ali a janela ali. Os batentes aqui. Gente, aqui as soleira, né? Aqui tem que ter cuidado com cobra, gente. Muito perigoso. Soleira, gente, era feita de cimento. E o meu, na casa de meu pai, esses batentes aqui eram de cimento, colocava uma régua uma de madeira da largura do aqui do, do, do, do, bate, do degal aqui, e a Primeiramente o meu pai faz o meu pai não, mas não era pedreiro. Fazia, Manuel, segura aqui a, o celular, que eu vou falar aqui, ó. O meu pai, gente, ele fazia assim, ó. Meu pai deu os pedreiros, meu pai depois começou a fazer também, quando, quando aprendeu. que o meu pai ele era carpinteiro, certo? O que é que eles faziam? Colocavam uma régua de um lado e do outro. Rebocava aqui uma grossura de dois centímetros. Isso quando era de cimento. Aí ele rebocava todinho. Depois de rebocado, na, aí eu, eu colocava uma madeirinha aqui de um centímetro e fazia um reboquinho aqui para ficar esse degrau. E quando era, era, não era de madeira, a do meu pai não era de madeira, era, era de cimento, ele deixava uns buraquinhos aqui. Aí eles colocavam dois armadorzinhos, é dois ferrinhos feito em L. Ele corta, o ferreiro fazia um rabinho de peixe, para não sacar para fora, e chumbava na parede o rabinho de peixe e com ele um assim para cima, um L, um esquadrozinho. Aí ele vinha com uma... o ferreiro fazia uma chapinha de ferro com uma voltinha e vinha encaixava nesse L. Em outra oportunidade, se eu conseguir, eu mostrar para vocês. Talvez eu consiga. Chamava de dobradiça, mas feita por ferreiro. É um rabinho de peixe com ferro maciço e ali pegava uma chapinha de ferro de dois ou três centímetros e fazia uma voltinha para poder encaixar nesse L E era assim que vivia. E aqui, gente, a, o, as vergas das casas antigamente, essas casas aqui, gente, essa aqui não foi feita com barro. Mas no norte do Ceará, as casas de 85 para trás, a casa do meu pai foi feita em 79, e a casa do meu pai, eu tinha eu tinha acho que 10 anos, mais ou menos, a casa do meu pai foi feita toda no barro, chamada de caliça. O único cimento que tinha era o piso, que era queimado igual esse aqui, ó piso queimado, o piso, Feito queimado, se fazia um lá, pim, acertava o chão, aí colocava uma camada de tijolinho, tijolo maciço, aí depois vinha com dois centímetros de cimento por cima e queimava. Era só gente que tinha bom recurso que tinha um cimento queimado. As outras pessoas eram tudo piso de barro batido. Casa de taipas, meu pai como trabalhava em firma, aí ele ganhava um dinheiro a mais e ele conseguiu fazer essa casa. Todo mundo falava que meu pai era rico. Porque meu pai trabalhava em firma, ganhava dinheiro a mais chegava fazia casa. Meu pai rebocou a casa por dentro e por fora. Lembrando, naquele tempo, o reboco de casa não tinha cal. Oh, não tinha cimento, era só cal, não. Cimento só tinha nos, nos reboco só O reboco, o, o cimento era só cal. O cal virgem. aí a gente colocava coloca, coloca o cal na água, a água fervia naquele cal. O cal vinha, o cal vinha umas bolas de cal, certo? Uns, uns bolões de cal. Uh, é sindical. Então, assim, ia, a, aquele que tinha recurso, lembrando, gente, aqui se colocava esse caixinho aqui, no Sim. dia estava nas paredes, já estava tudo pronto, colocava aqui no prum, para servir já de. de, de chamava aqui chamava aqui de, na, de soleira, não é nem não é, sabia o que era verga nem contra-verga, era soleira, entendeu? Estou chamando verga porque que nem aqui, que nem aqui, ó. Isso aqui chamava soleira. Tanto a de baixo como a de cima aqui. Isso aqui foi colocado no dia que estava fazendo. Nem massa tem aqui, ó. Foi colocado aqui. É que não sei se, se danificou e saiu. Às vezes a pessoa vendeu, mudou. E aí você não queria morar aqui. Aí tirou o telhado que fazia madeira é boa. tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é a soleira. Estava fazendo aqui a parede. Colocava a parede já por cima. Então, gente, aqui, ó. Eles tiram madeira para aproveitar a madeira. E para não juntar pessoas andarilo que vem da cidade vizinha. E aqui, gente, era era... e aqui, gente... era um fogão a carvão. Fogão a carvão, você fazia... Aqui tá, tá, que tá antigo, não vou nem mexer isso aqui, que é perigoso. Tem é algum inseto. Ali é o um chaminézinho no canto ali, ó. Chaminé feito ali, ó. Acho que até com telha. Coloca a telha lá, lá encostada e chumbarra com massa. E aqui, ó, coloca o carvãozinho por aqui. Aqui também dava para pôr né, gente? Lenta também. Lenta também, de pouquinho. E aqui Lenha. fazia duas boquinhas ali. Isso aqui era o um fogão, gente. Então, fantástico. Então, isso aqui foi feito com tijolinho, né? Então, gente Ficamos por aqui, eu vou mostrar ali na vamos ter ali uma foto na frente para ver se o, se o YouTube manda se essa foto para gente aí de frente. Já mostrando aqui, aqui não tem nenhuma soleira de... de... Aqui, ó isso, isso aqui é feito caído para cá, para a água bater, a janela vem aqui, a água vem, bate e sai, sai, sai para fora. Lembrando que toda... Você já percebeu que toda janela que tem na... Um pouquinho mais para trás, para poder pegar... Lembrando que toda janela que tem aqui nessa casa, você observa que ela tem uma visão de todo o terreno. Isso, olha, é... Para todo lado que você for, tem visão do terreno. Porque Isso. ele já tinha uma visão para ninguém se aproximar da fazenda. É, para ele ver quem está se aproximando. É, hein? exatamente. Então assim, tem um mundo bacana aqui, ó. Não gente, Aqui não. A, a gente tá aqui, mas tá com, segura, tá, tá com segurança. Então manda um levar na frente. E filma aqui para nós ver se o YouTube manda pra gente uma foto boa aí. Para ver se a gente ganha umas visualizações. Pode descer ali, por favor, ali. E pode ir filmando mesmo. E, e vai filmando a, a paisagem aí, ó. Está chovendo, começou a chover, gente. Maravilha. Lembrando que José Maria Lima falou que ia chegar aqui e vinha trazer chuva. Logo isso, que... gente, eu vinha, eu vinha na viagem de Recife para cá, falei o Manuel, Manuel, volta Rex, isso aqui estava tá seco. Eu fiz um vídeo an an anterior, estava tá seco. E graças a Deus, Deus, não que eu mereça, mas Deus me presenteou, gente, com esse, com esse momento maravilhoso. Forte abraço, até o próximo vídeo. Yeah, minha gente. Uh, oh, tô muito contente Aqui no meio desse sertão Chovendo Ali tem uma surde. Se o vídeo deixar, deixar nós chegar atrás Nós vamos mostrar Dá para dar um pause aí? Olha só gente Um negócio histórico Um pezinho de machixe Olha aí gente um pezinho de machixe ali Isso aqui gente, com feijão Com carne Tudo é bom Lembrando tem que estar tá bem verdinho ó. Se, tiver, se tiver muito maduro Não presta. Esse aqui tá no ponto ó. Verdinho, verdinho Isso aqui é caro em São Paulo e aqui, gente, se a gente plantar, dá que nem água, se tiver, se tiver chuva. Aqui ninguém nem plantou, aqui nasce muito. É, nasce sozinho, Aqui, ó, ninguém nem plantou, é só semente de um ano pro outro. Não. Só baixa a chover, né, Manel? É, porque aqui é um lugar de... isso aqui dá que nem pedra. É, né? Só baixa a chover. Então vamos por aqui, vamos passar por aqui, ó. Vamos que vamos. Isso aqui é a visão, aqui eu tô... Isso aqui eu tô filmando com o celularzinho que eu comecei. Também é muito bom, esse celularzinho me abençoa demais, Manel. Vamos passar aqui, ó. Mandacaru quando fulora na seca Na é assim, chuva se chega se no sertão É o que eu lembrei do Mandacaru ali, ó Maravilha, gente Show de bola ali, ó Aqui é o açude, gente Esse açude aqui era pra estar tá cheio, gente Aí o rapaz do guarda-chuva Foi por lá A gente vinha fazendo um vídeo de, E a gente queria Aqui é o sangrador, gente O açude enche Vem lá, ó Enche Aí vem aqui na parede, ó Aí ali sangra, ó, pra, porque se não tiver o sangrador, a, o, o, vai embora, né? Vai embora. Mas mesmo assim, a água não está segurando bastante, tá indo para lá. Gente, maravilha, vou cobrir aqui ó, o celular aqui com, com, com boné, para não molhar muito. Ó. Mas é assim, olha aí, aqui é onde passam os carros, em cima da, da, da parede. Gente, isso aqui, se, se a chuva está sendo fina, essa água é do ano passado, não é desse ano não. Coisinha mina, então aqui é para gado, gente. Para gado, para beber... Isso aqui é, depois é tratada, né? Essa água, né? E é água que eu não, eu não vai sujeira, a não ser. Aqui é só, aqui é só para os animais. Aqui, aí é só para os animais? Só para os animais e para o É gasto, para né? Para gastos, Mas se tratar ela mais. com cloro, não, não consegue? Consegue porque aqui a crise de água. Ó, cuidado para nada. não escorregar isso aí lá embaixo, hein? Cuidado, moço. a tá no meio da, da parede. Então, gente, olha o nosso companheiro, cadê o nosso companheiro? O nosso companheiro sumiu com o guarda-chuva. Rapaz, isso é uma alegria. Está aqui no Nordeste do Pernambuco. Eita, Jesus maravilhoso. Meu celular não vira câmera, gente. Então, eu vou ter que falar e filmar o Manuel. Ele não vira câmera. Para mim me filmar aqui, eu vou ter que fazer assim, pegar com outra mão, dar a volta aqui ó, e fazer assim. E dizer para vocês que é um prazer imenso estar com vocês. Vocês que me ajudaram a chegar até aqui. Um abração. Fui até o próximo vídeo. Eu queria mostrar pra vocês aquela casa antiga. Abração, tchau!